A primeira semana a crescer foi um sucesso Deu até canseira na mão de tanto puxar a faixa e descobrir placa Em uma semana foram entregues as obras da Arena Vila Militar Praça lá no Jussarau Videomonitoramento UBS na Água Preta UBS no São Benedito e lançados os projetos de regularização fundiária E o Oi Mamãe São obras e programas que vão transformar a vida de milhares de pessoas Levando mais saúde, segurança, lazer e orgulho de morar em uma cidade que cuida do seu povo cada dia melhor Tá orgulho de ver